Você com certeza já tomou uma xícara de café com um pedaço de torta doce. Quando você coloca o um pedaço de torta na boca, sente um gosto doce. Mas ao tomar um gole de café, o gosto da torta se torna bastante amargo. Você sabe por que isso acontece? O Lux de hoje vai falar sobre o contraste simultâneo. O contraste é uma diferença entre duas coisas da mesma natureza quando visualizadas lado a lado. Além do café com a torta, o contraste pode ser visto com as cores. Por exemplo, por que o vermelho fica brilhante em um fundo azul e escuro em um fundo verde? Para descobrir a razão dessas mudanças faremos um experimento bem simples, vamos lá? Você vai precisar de papel A4 nas cores azul, amarelo e vermelho, cola branco em bastão, lápis régua e tesoura com os materiais em mãos é hora de fazer o experimento em cima de uma superfície plana coloque a folha de papel A4 azul na posição horizontal em seguida meça com a ajuda de uma régua 8,7 cm a partir da borda menor da folha da esquerda para a direita com a ajuda de um lápis marque essa posição Repita esse mesmo processo, mas dessa vez a partir da borda maior da folha, de baixo para cima. Em seguida, desenhe uma linha reta passando por cima do ponto que você marcou. Faça o mesmo com o segundo ponto, desenhando uma linha da esquerda para a direita, fazendo com que ela encontre a linha vertical. Marque outro ponto a 8,7 cm de distância acima dessa linha horizontal. Em seguida, desenhe outra linha horizontal que passe por esse ponto da esquerda para a direita que encontra a linha vertical. O próximo passo é separar a folha em dois pedaços, recortando por cima da primeira linha vertical desenhada. Em seguida, separe o pedaço retangular em outros três menores, recortando sobre as linhas horizontais que atravessam esse pedaço. Ao final terá quatro pedaços, um retangular e três quadrados. O próximo passo é pegar as outras duas folhas coloridas e repetir o mesmo processo. Depois disso você terá um quadrado maior e outros dois menores para cada uma das três cores. Agora vamos montar os quadros. Comece colando o quadrado menor azul no centro do quadrado maior vermelho. Depois cole o outro quadrado menor azul no centro do quadrado maior amarelo. Quando terminar o experimento vai ser possível ver o efeito do contraste das cores, o quadrado azul por cima do vermelho parece mais claro do que o azul por cima do amarelo. Apesar dos dois tons de azul serem exatamente iguais, nosso cérebro nos engana dizendo que são diferentes. O mesmo princípio pode servir também para explicar a mudança de sabores quando um alimento entra em contato com o outro.